Carrego coragem de mulher guerreira Suor de combatente Como o vento circulo por todos os cantos Não morro, não apanho E apesar das amarras, ressinto E me laço no que confio Feminina pele Trazendo o que eu sou Por ela, eu não me oculto E nem poderia Com ela, eu me estampo todos os dias Sou guerreira, sou mulher Sou preta. Uhum. É. É. Com, com esse gelo-poema da minha filha eu gostaria de saudar o ícone, né, Angela Davis. Seja muito, uhum. muito. Bom dia a todos e a todas, é, em nome da comissão organizadora, é, eu desejo a todos boas-vindas à primeira edição da Escola Internacional de Feminismo Negro e Decolonial, um projeto que assume como meta o diálogo com os movimentos sociais com o propósito de atuar para intervir e descolonizar o conhecimento. Eu quero compartilhar a alegria e a emoção de poder realizar este encontro aqui na UFRB, uma universidade que já nasceu com a política de cotas para estudantes negros e negras, e aqui em Cachoeira, uma cidade que é conhecida internacionalmente pela Irmandade Feminina da Senhora da Boa Morte. É, queremos é, também, através disso, deslocar a geografia da razão, tornando Cachoeira o centro da produção do conhecimento nesses dias que estaremos unidas. Queremos ampliar o diálogo com os feminismos negros e decolonial numa perspectiva de intervenção junto aos movimentos sociais e à universidade, ampliando o espaço de diálogo, onde a reflexão, as estratégias, as intervenções e a atuação política caminhem lado a lado. Queremos compartilhar para a diluição da classe, do clássico binarismo entre teoria e prática que caracteriza a produção do conhecimento. Assumimos ousadamente uma postura feminista descolonial. Muitos perguntaram a mim sobre a mesa de abertura. Desistimos de uma, é, resistimos à composição de uma mesa de abertura clássica, institucionalmente formada, mas pouco afetiva e solidária. Assumimos uma postura descolonial de deshierarquização de qualquer forma. Então, na minha condição aqui apenas como a pessoa porta-voz do projeto, na verdade, a estrela da casa, a estrela da noite, é a professora, ativista e feminista, Angela Davis. Para a realização desse projeto, que é um projeto de um curso, de um diálogo, de uma escola, foi fundamental a, a colaboração, o apoio das professoras, ativista, é, Otcuriel, Dinadente, Dente, do professor Ramon Grosfog, que não está aqui, mas foi uma pessoa o tempo inteiro presente, e principalmente de Angela Davis, que se disponibilizaram a contribuir desde quando esse projeto era apenas um abrião. Agimos como irmãs e foi desse modo, através da Irmandade, que muitas de nós sobrevivemos historicamente a todas as formas de opressão. Estaremos uma semana estudando, refletindo, trocando experiência aprendendo sobre os feminismos negros. Como prática, o feminismo negro nasce do cotidiano, das lutas e desafios das mulheres negras, que nunca foram exatamente consideradas mulheres. Hoje, recebi a notícia que duas das, das integrantes do curso, duas estudantes, não poderiam participar pela manhã, porque foram chamadas com urgência para intervir frente a mais um caso de violência policial contra a população negra. E é dessa forma que o feminismo negro age cotidianamente na sua luta por sobrevivência da população negra. Desde que foi anunciado a vinda de Angela Davis, eu recebi inúmeros convites para que Angela Davis participasse dos mais diferentes eventos. Eventos acadêmicos, eventos de, junto ao movimento social, é, lançamento de livro, todos os propósitos foram feitos. Essa é a quarta vez que Angela vem à Bahia, e, e esse, esse movimento causado nessa vinda atual diz respeito ao momento político que vivemos, de total desencantamento, da corrupção estourando cotidianamente no, no Planalto, envolvendo nossos líderes políticos, mas também vivemos um momento particularmente importante. O movimento das mulheres negras é, sem dúvida, o movimento social mais importante no Brasil hoje. Então, se por um lado vivemos esse recrutamento, nós resistimos, resistimos e resistimos. Do ponto de vista da universidade, também é importante lembrar que as cotas foram fundamentais para que a gente estivesse aqui. E é por isso que estamos brigando. E é por isso que precisamos de inspirações de luta e resistência, como é a trajetória de Angela Davis. É, a trajetória política dela, intelectual, certamente de resistência, nos ajuda nesse momento de abatimento e desânimo. É mais uma mulher guerreira que se junta entre nós para essa luta cotidiana por sobrevivência, por esperança e pela uma democracia efetiva. E é pensando exatamente nessa inspiração, nessa fonte de luta e nesse fortalecimento dos movimentos de mulheres negras que eu tenho a honra de receber em nossa casa. Eu estou muito emocionada porque é um prazer receber a Angela Davis em Cachoeira, na UFRB, nesse auditório. É um sonho que se realiza e certamente esse sonho é um sonho coletivo, dividido com várias companheiras do coletivo Antígala Davis, os diretores do Cal que nos ajudou e o VRB e outras instituições parceiras. Atuamos juntos com os movimentos sociais e aqui temos juntos um curso com 50 pessoas, das quais 30 são estrangeiras, 20 brasileiras, todas engajadas com a luta política. É, enfim, quero desejar boas vindas à feminista, filósofa, ativista. E grande amiga, Angela Davis. for the wonderful welcome. I'm ready. Okay. Thank you for the wonderful welcome. <laughs> okay, let me say first of all, that, uh, I'm so happy to be here Em primeiro lugar, morning. eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. I am Happy to have the once again, to visit eu estou feliz de ter mais uma vez a oportunidade de visitar o Brasil. E principalmente porque eu tive a oportunidade de ser convidada com Gina Dent uh, e também a Gina Curiel, Ochi. Curiel to participate in this school this international school which focuses on decolonial black feminism para participar de um curso que foca em feminismo internacional descolonizador negro so então, i want to express my heartfelt gratitude to angela figarredo então eu gostaria de expressar a minha mais profunda gratidão à Angela, à Angela Figueiredo e todos, afro e, e todos os outros colaboradores que propiciaram essa possibilidade desse encontro internacional. Here in this very beautiful Cachoeira, aqui nessa cidade muito bonita e espiritual de Cachoeira, que é um símbolo de resistência e o lar da Irmandade da Boa Morte. <risos> Traveling here from the United States, viajar dos Estados Unidos para cá where the has belief, na qual a situação política deteriorou para além das possibilidades de crença it would have been to this time last year teria sido impossível acreditar no ano passado, nessa época do ano Donald Trump whatever become the president of the United States. E Donald Trump se tornaria o presidente norte-americano, presidente dos Estados Unidos. Traveling to Brazil. Viajar para o Brasil. has suffered such a very sad political decline over the last period. É, que teve também um declínio político tão triste nesse último ano. I mentioned the political predicaments of these two countries not in order to dwell on their negative implications. Eu mencionei as circunstâncias negativas desses dois países não para ficar é, imersa nas implicações negativas dessas circunstâncias, but as a way to turn towards the social justice movements mas como uma forma de me voltar aos movimentos de justiça social. In both of our countries that generate hope these em ambos os países, esses movimentos que geram o, a esperança diante de situações tão difíceis. Hope resides among those who have been historically subjugated and oppressed. A esperança reside entre aqueles que têm sido historicamente oprimidos e subjugados. Hope resides among those who despite generations and generations of oppression have never given up. A esperança reside entre aqueles que apesar de, de gerações e gerações de opressão nunca desistem always a esperança reside entre aqueles que sempre insistiram que a resistência é uma possibilidade histórica. That no matter how difficult conditions may have become, Freedom was always on the horizon. E que não importa a dificuldade que possa estar diante de nós, a, a a esperança sempre esteve e a liberdade sempre esteve no horizonte. This is why black liberation movements all around the world have come to symbolize the entire planet's quest e é por isso que os movimentos pela liberação negra em todo o mundo tornaram-se o símbolo da busca do planeta pela liberdade. E é por isso que movimentos negros norte-americanos têm sido acompanhados, seguidos por todo o mundo. From the days of slavery to the election of Barack Obama Desde os dias da escravidão até a eleição de Barack Obama to the rise of Black Lives Matter. E a partir da emergência do movimento vidas negras importam versus why the struggle against apartheid and the release of Nelson Mandela and his subsequent election represented the hope Of the é por isso que a luta contra o apartheid e a libertação de Nelson Mandela e a sua subsequente eleição representaram a esperança do mundo. Black Brazil, myth a racial democracy has set out to forge a new future. E é por isso que o movimento negro aqui em Brasil, a refutação do movimento eh é, da da do mito da democracia racial veio a representar um novo futuro. And because black women have always been positioned at the bottom of racial economic and gender hierarchies. e em função das mulheres negras sempre esterem, estarem posicionadas eh, na base da hierarquia de gênero racial e econômica when black women move the entire world moves with us <laughs> Quando as mulheres negras se movimentam, o mundo inteiro se movimenta com elas. É por isso que, independentemente das mudanças e dos uh, revéses políticos e econômicos, as mulheres negras representam a resistência e representam a esperança do mundo. It is thus not serendipitous that the Black Lives Matter movement in the US was initiated by women, by queer black women. E portanto, não é uma coincidência que o um movimento Black Lives Matter, o um movimento Vida Negras Importa, nos Estados Unidos foi iniciado por mulheres, por mulheres negras queer. It is not incidental that black feminism has inspired new black movements in Africa, Latin America, Europe, and North America. E não é uma coincidência que o o feminismo negro tenha inspirado novos movimentos negros na África, na América Latina, na Europa e na América do Norte. It is black women who are proclaiming that when black lives are recognized as truly mattering in the world, At that time we will know that all lives matter. e são as mulheres negras que estão proclamando que quando as vidas negras de mulheres eh, forem reconhecidas é nesse momento que realmente elas serão reconhecidas todas as vidas serão reconhecidas numa perspectiva mundial exemplo school feminism é importante que essa escola focando no feminismo negro esteja ocorrendo aqui no brasil social é no qual o movimento social mais importante atualmente é o movimento de mulheres negras. Whenever toda vez que eu venho ao Brasil, que venho ao Brasil e, e, Unidos, e que eu foco em ideias e contextos situações que, eventos que estão ocorrendo nos Estados Unidos I have to try to make it clear that here to argue for the importance of these Eu tenho que tornar bem claro que eu não estou enfatizando e dando visibilidade a esses eventos e essas ideias porque elas são provenientes dos Estados Unidos colonize tend associated with thes apesar de saber apesar de estar consciente que eu não possa me eh, desvincular completamente das tendências colonizadoras dos estados unidos aquele lista Always acknowledge that we who come from the US eu posso pelo menos sempre reconhecer que nós que viemos dos Estados Unidos more temos muito mais a aprender de outras lutas e de ideias que nós podemos imaginar que nós poderíamos imaginar. Therefore, as I speak this falo feminisms Então, essa manhã, quando eu falo sobre eh, movimentos negros feministas, internacionalistas e de orientação de esquerda, this is an open lecture, but it's also the first class of the school. Isso é uma palestra aberta, mas também é a primeira aula dessa escola. Eu quero começar por reconhecer as ideias ricas do feminismo negro e da luta eh, do feminismo negro aqui no Brasil. And by Lélia e evocar Lélia Gonzalez. E Beatriz Nascimento. Beatriz Nascimento. And, and of course, um, almost precisely, it has been almost precisely a year since her death, These great, the merging of scholarship and activism. Essas mulheres grandiosas representam a fusão da produção acadêmica e do ativismo. O desejo de transformar as ideias úteis no processo de transformação de realidades políticas, econômicas e sociais. Essa reunião, esse encontro representa uh, uma junção de estudantes que estão engajados em ativismos e estudos formais. De fato, quantos de vocês que estão presentes aqui são estudantes? And how many of you come from the larger community? E quantos de vocês são aqui da comunidade local? Okay. Well, I wanted to also value learning that may not have come from venues engaged in the formal production of knowledge, but who are nonetheless responsible for important knowledge production. Eu gostaria de valorizar aqueles que não são provenientes de espaços formais de produção de conhecimento, mas ainda assim produzem conhecimento de valor, conhecimentos importantes. E uma das questões principais é, dessas aulas que ocorrerão ao longo da semana, Will be the history of the notion of intersectionality. Será a história da noção do conceito de interseccionalidade. The history of esforços to bring together social conditions and ideas that have often only been considered separately. O esforço de considerar e de reunir condições sociais e ideias que geralmente é, são consideradas de forma separada. The insistence on bringing race, class, gender, sexuality together reflects the fact that these modes are mixed together, they overlap and they intersect in social reality. A insistência em reunir em Uh, raça, classe, gênero, sexualidade, refletem esses modos de trazer, de combinar as coisas, de combinar fatores. And de tal maneira que eles se sobreponham, que eles sejam interseccionais. E isso não é somente a representação de um impulso teórico, mas. Também um social de de mas também um reconhecimento de uma realidade social dentro de um contexto de movimentos sociais radicais and so we thought it might begin e eu pensei que seria então útil iniciar com uma investigação sobre pessoas figuras menos conhecidas no desenvolvimento do movimento do feminismo negro nos estados unidos figuras pessoas que insistiram, desde o princípio em perspectivas anticapitalistas e internacionalistas I'm referring specifically to the communist black woman activist Claudia Jones Eu estou me referindo especificamente à mulher negra comunista ativista Claudia Jones de descendência de Trindade e nascida nos Estados Unidos. Claudia Jones was convicted under the anti-communist laws and deported to England. Cláudia Jones foi condenada dentro do arcabouço das legislações anticomunistas e deportada para a Inglaterra. Onde se tornou uma figura importante nas lutas uh, pelos direitos caribenhos em Londres até a sua morte. também estou pensando sobre. Uh, a playwright Também estou pensando sobre a diretora cinematográfica Lorraine Hansberry So quantos de vocês estão conhecem Lorraine Hansberry? Uh, Well, first I should ask how many of you are familiar with Claudia Jones Quantos de vocês conhecem Claudia Jones É sempre é mesmo grupo de pessoas. Well, um, Lorraine Hansberry was Of course, the author of Raisin in the Sun, Lorraine Hansberry foi a autora eh é, de um uma peça chamada Raising in the Sun. Um her anti-racist, anti-capitalist, internationalist feminism e o seu feminismo anticapitalista, antirracista, internacionalista was was pioneering also because she defended sexual autonomy. foi pioneiro também porque ela defendia a autonomia sexual queer e ela atualmente é sujeito de uma série de pesquisas dentro da teoria queer And internationalist is Lord. Talvez uma das mais conhecidas dessas feministas que insistiram em um feminismo anti-racista, anti e anti internacionalista foi Audre Lorde. Então, Quantos de with vocês Lord? conhecem Audre Lorde? Okay. And of course uh, Audrey Lord is um known throughout the world for her insistence on developing new theoretical and organizing tools that can more effectively produce resistance. E Audrey Lord Clado é conhecida por todo o mundo por sua insistência em desenvolver eh, ferramentas que possam novas ferramentas novas teóricas que possam organizar uh, e produzir resistência de maneira mais efetiva. E ela sempre gostava de se apresentar como uma mulher negra, poeta, mãe, lésbica e feminista. E vocês provavelmente se estão familiarizados com a insistência da mesma, é, com a frase e o conceito de que os instrumentos, as ferramentas dos senhores de escravo não podem desmantelar, desmantelar a casa grande. Agora, um, a leitura para hoje começa de um livro de um escolar de Trinidadian American, scholar Carol Boyce Davis. É, a leitura para o dia de hoje vem de um livro de Carol Boyce Davis que nasceu nos Estados Unidos e é de descendência de Trindade. And it comes from a book she wrote which is entitled Left of Karl Marx, The Political Life of Claudia Jones. E que vem de um livro chamado A esquerda de Karl Marx, A vida política de Claudia Jones. Eu tive o conhecimento, aprendi sobre uh, Cláudia Jones, quando eu me filiei ao Partido Comunista nos Estados Unidos, há muitos, muitos anos atrás. And at that time she was constantly evoked. E, naquela época, ela era constantemente evocada, e as pessoas estavam cientes de que ela havia sido condenada no arcabouço jurídico anticomunista, e que tinha passado um tempo cumprindo pena nessa prisão feminina, And had been deported to England. E que havia subsequentemente sido deportada para a Inglaterra. But no solid information was available. Mas não havia nenhuma informação sólida disponível. Excepto que ela havia se tornado politicamente ativa. Through the campaign to defend the nine young black men in Scottsboro, Alabama, who were convicted of raping two white women and sentenced to death. Excepto pelo fato de que ela tinha se tornado politicamente ativa a partir da campanha para defender, defender nove homens negros jovens em Scottsboro, no Alabama, que foram condenados por uh, estuprar. Aleja ah, por estuprar the early, duas, the, duas the mulheres, early, early okay. duas mulheres negras, duas mulheres brancas e sentenciados à morte no princípio dos anos 40. I was my had been in the case. Eu fiquei particularmente interessada porque a minha mãe esteve envolvida nesse mesmo caso de Scottboro. Now, Carol Boyce Davis entitled her book Left of Karl Marx. Carol Boyce Davis uh, deu esse título ao livro A uh, esquerda de Karl Marx. Um, not primarily because she, well, perhaps also because she argues that the ideas are left of Karl Marx. Uh, provavelmente porque ela argumenta que as suas ideias estão à esquerda de Karl Marx mas Cláudia Jones foi literalmente enterrada à esquerda de Karl Marx. Então, se você visitar Londres, e se você tiver a oportunidade de visitar o cemitério Highgate, Pergunte a qualquer pessoa onde foi enterrado Karl Marx. É, provavelmente ele é a pessoa mais famosa enterrada nesse cemitério. E, por coincidência, Stuart Hall também está enterrado ali próximo. So intellectual political company in that cemetery. Então há, uma companhia política, política então, há uma, uma companhia política maravilhosa nesse cemitério. Mas se você olha logo à esquerda dessa estátua monumental erigida em homenagem a Karl Marx. You will see a gravestone. Você verá uma lápide. Claudia Vera Jones, born Trinidad 1915, died London 25/12/64. Claudia Vera Jones, nascida em Trinidad em 1915, morreu em Londres em 64. Valiant fighter. This is inscribed on the stone. Valiant uma guerreira brilhante, uma guerreira valente que lutou contra o racismo e o imperialismo e que dedicou toda a sua vida ao progresso do socialismo e à liberação de seu povo negro. Carol Boyce Davis's introdução a esse livro. É entitled "Recovering the Black Female Subject: Anti-Imperialism and Activism". Carol Boyce Davis, a introdução do livro é intitulada "Recuperando, resgatando o corpo negro, o ativismo e o anti-imperialismo". Davies was motivated to write this book not only because of the paucity of information of material on this particular woman. Ela eh, foi motivada a escrever esse livro não somente pela escassez de informação eh, de material disponível sobre a trajetória dessa mulher. Because of what she calls and I quote, the US centeredness of Popular Black Feminist Formulations mas, em função daquilo que ela denomina uh, centralizada, está centralizada nas formulações sobre populares, sobre o feminismo negro, que estão centradas nos Estados Unidos. E porque ela queria encontrar, e eu estou citando da uh, introdução da introdução, ilustrações da política feminista feminista que cruzam a lógica. Of US borders. E também citando dessa introdução, ela disse que queria encontrar ilustrações de uma política feminista negra que ia para, bem, para além da lógica das fronteiras norte-americanas. As figuras as pessoas que ela liga a Claudia Jones são Ella Baker. Ella Baker foi um dos, um dos membros do SNCC, Um, student coordinating committee. um comitê de estudantes que de, de, pautados na não violência. And tomorrow we'll speak about the way in which a black women's consciousness emerged out of the civil E amanhã nós vamos falar sobre como o movimento de direitos civis, civis emergiu a partir desse comitê. And some of the early manifestations of black E algumas das manifestações do feminismo negro que ocorreram no princípio dos anos 60. And by the way, um, Ella Baker é revered. Um, Sweet Honey in the Rock sings mm -hmm. a song that's dedicated to Ella Baker. E por sinal, Ella Baker é reverenciada. O grupo musical formado por mulheres negras, Sweet Honey in the Rock, fez uma canção em homenagem a Ella Baker. And there are numerous. Um, uh formations named after Ella Baker. E há várias formações que foram eh, dedicadas a Ella Baker, incluindo the Ella Baker Center in Oakland, California that uh, challenges police violence, uh uh mass incarceration, etc. incluindo o Centro Ella Baker localizado em Oakland, Califórnia, que desafia é, questões de violência policial e encarceração em massa. Matter, e Patrice Cauleyrs, que é uma das uh, cofundadoras do movimento Vidas Negras Importam, é, estava afiliada com o Centro Ella Baker. E Barbara Ransby, uma radical historiã, mm -hmm. recentemente publicou uma biografia de Ella Baker. E Barbara Hans, uh, Ransford, que Ransby. É uma, Ransby, que é uma historiadora, recentemente publicou um trabalho sobre a vida de Ella Baker. Aside from Ella Baker, there is um, Marvel Cook. Há também Marvel Cook. Again, a black woman, leftist, internationalist, feminist. Também uma mulher negra, eh, feminista, internacionalista, anticapitalista e antirracista. Louise um, Thompson Patterson. Louise Thompson Patterson, uh, who uh, until she died, uh, approximately two decades ago, was very active in internationalist causes. É, que morreu há duas décadas atrás e sempre esteve é, engajada em lutas internacionalistas e essas mulheres também muito especificamente abordaram questões de gênero e essas mulheres muito especificamente abordaram questões de gênero antes We had, had before we had been able to develop a E estavam engajadas nessas lutas sobre a questão de gênero muito antes de termos desenvolvido um arcabouço, um contexto nas quais pudéssemos discutir a opressão de gênero. They were all members of a group. That was called Sojourners for Truth. Elas eram todas membros de um grupo chamado Sojourners for Truth. you familiar with Sojourner Truth? vocês estão familiarizados com a mulher Sojourner Truth? Yeah. E essas mulheres criaram uma organização para 19... de defender prisioneiros políticos in the 1950s, nos anos 50. Que foi Sojourners for Truth. Que, eh, é, que foi denominada Sojourners for Truth Sojourners em Prol da Verdade. It Work. Uh, it does work in Portuguese, Brazilian, it does. Okay. It, yes. okay. <laughs> um, Davis, Carol Boyce Davis, uh, argues that such women have been erased from the official historical record. Carol Boyce Davis argumenta que essas mulheres foram apagadas. Dos registros históricos oficiais. And she writes, and I'm quoting, "This absence also confirmed a tendency that I began to recognize as the deporting of the radical black female subject to an elsewhere, outside the terms of normal." African American Intellectual Discourse nos in Estados Unidos. E a citação que, que vem dessa introdução é que essa ausência também confirma uma tendência que eu comecei a reconhecer como a deportação do sujeito radical feminino negro para qualquer outro lugar fora dos termos do que é normal dentro dos intelectuais afro-americanos, dentro do discurso intelectual afro-americano nos Estados Unidos. Gostaria de me referir à própria Gostaria de me referir à minha própria trajetória, à minha própria autobiografia e à minha um. trajetória política. I, I joined the Communist Party in 1968. Eu me filiei ao Partido Comunista em 1968. I was a member of uh, that party until 1991. E continuei a minha afiliação until when? But that's not what I want to talk about. Mas eu não quero falar sobre isso. <laughs> uh, I want to point out that In 1968, Eu gostaria de apontar para o fato de que em 1968, which represented the height of radical movements of that era, é que representou o ápice dos movimentos radicais daquela era. Student movements all over the world, black movements. A é, o movimento de estudantes, o movimento pela liberação de mulheres estava emergindo. I was introduced to an essay that had been written in 1949 by Claudia Jones. É, a mim foi apresentado um texto que havia sido escrito por Claudia Jones em 1949. It was published in The journal of the communist Party, which was called political affairs que foi publicado no periódico do partido Comunico comunista chamado questões assuntos políticos political affairs 1949 the title of the essay is this o título esse é o título do artigo An end to the neglect of the problems of the negro woman exclamation point Um fim para a negligência em relação aos problemas da mulher negra ponto de exclamação And she wrote and I'm quoting from the essay you... I read then in 1968 and around which the book that Claudia, uh, that, uh, Carol Boyce Davis wrote revolves e eu estou citando desse livro que foi, que no qual a Cláudia Jones também foi publicada em torno dessa época. The bourgeoisie is fearful of the militancy of the negro woman and for A burguesia tem medo da militância da mulher negra e por motivos por bons motivos e tem bons motivos para tal os capitalistas sabem muito melhor do que muitos desses progressivos progressistas parecem saber negro women action que quando mulheres negras tomam a ação negro people a militância de todo o povo negro e portanto, da coalizão anti-imperialista é grandemente expandida, fortalecida. isso é o Era isso que estávamos falando anteriormente, certo? Que diz respeito à atual situação política. And E ao reler esse artigo, eu estou bastante, eu fiquei bastante impactada pela sua pertinência. E the... sobre... Sobre raising of many issues that remain e pelo fato de ter levantado várias questões que permanecem. Agendas, uh, ao centro, no cerne das agendas feministas negras. So many decades later. Algumas algumas décadas mais tarde. Mas eu quero especialmente chamar a atenção para a análise do trabalho doméstico. Mas eu quero uh, focar principalmente na análise que ela apresenta sobre o trabalho doméstico. E, e mais uma vez eu estou citando uh, desse artigo: Um fim para a negligência em relação às questões da mulher negra. Uma das União Neglecto dos Problemas da Mulher Negra foi a falta não só de lutar contra a relegação da mulher negra para um trabalho doméstico e simila menial, mas para organizar o trabalhador doméstico. Uma das manifestações mais obtusas das, dos sindicatos no que diz respeito à negligência dos problemas da mulher negra diz respeito à sua falha, não só de lutar contra relegar essas mulheres negras ao trabalho doméstico e a outras tarefas de cunho semelhante, mas também de organizar o trabalho da doméstica. É apenas um serviço para Organizing the unorganized without turning their eyes to the serious plight of the domestic worker who unprotected by union standards is also the victim of exclusion from all social and labor legislation. É meramente uma conivência por parte de sindicalistas progressistas de falar sobre organizar e as domésticas, as trabalhadoras domésticas que, estão, que não estão sindicalizadas, sem voltar os seus olhos para as questões específicas dessa categoria, que, por não estarem protegidas pelos padrões sindicalistas, também são vítimas da exclusão e, e estão excluídas da legislação do direito trabalhista. And I know that much of the organizing that is taking place today here in Brazil focuses on uh, the problems emanating from the fact that a disproportional number of black women workers are domestic workers. E eu estou ciente do fato de que muito das lutas engajadas em pro é, dos direitos trabalhistas focam na questão das trabalhadoras domésticas que não estão devidamente protegidas por legislações trabalhistas. E, então, então, o restante da minha palestra esta manhã vai focar nessa questão. Então, a Claudia Jones escreveu este artigo em 1949. Então, Claudia Jones uh, escreve esse artigo em 1949. In 1958, uh, o E em 1958, a pioneira a diretora cinematográfica pioneira do Senegal, Ousmane uh, um, Sembène, uh, La Noire de Alguns de vocês podem ter assistido uh, o filme La Noire d'Or. Alguém conhece esse filme? La Noire ou it's called Black Girl in English. É, em inglês a tradução yeah. seria uh, Garota Negra. Well, in 1958 he was struck by the predicament of African domestic workers when he read an article that was published in um, um paper uh, chamado Nice Matin. É, ele ficou bastante impactado pelas, pelo contexto, pelas circunstâncias em torno das mulheres africanas que, que trabalhavam no âmbito doméstico, quando leu um artigo publicado no jornal chamado Nice Matin. E An, an african maid who had committed suicide. e esse artigo dizia respeito a uma trabalhadora doméstica africana que havia cometido suicídio short story ela ele escreveu ele escreveu uma história curta newspaper baseado é nesse artigo que ele havia lido no jornal, E também foi a base que fundamentou o seu primeiro filme. Which importantly sub 1966. E que de forma bastante relevante foi o primeiro filme proveniente da África subsahariana, lançado em 1966 publicado ou lançado em 1966. The main character uh, whose name is Juana. O, o personagem, a personagem principal cujo nome é Juana. Is a Senegalese woman who finds work as a domestic for a white French couple who of uh, for the time being live in Dhaka. É uma mulher senegalesa que achou trabalho é, com um, um, um casal branco francês, é, residente em Dakar. E quando eles para a França, a Diwana, para E quando eles retornaram para a França, convidaram a Diwana para os acompanhar. E, so Duane imagines imaginou que esse convite para acompanhar o casal e residir na região do Mediterrâneo numa cidade chamada Antibes numa cidade bela She embraces this as a miraculous opportunity to Escape her life in Ela abraça isso como uma oportunidade milagrosa de escapar da, da, do empobrecimento de sua vida em Dakar. However, a partir do momento que ela chega na França, lentamente ela começa a perceber That as a domestic worker imprisoned in the home of people whose attitudes toward Africans are entirely shaped by colonialism, she is little more than a slave who can find no way out of her predicament. Ela começa a perceber que trabalhar como traba ser trabalhadora doméstica, aprisionada no lar de pessoas cujas atitudes em relação aos africanos e africanas são completamente informadas pelo colonialismo, é um pouquinho mais apenas do que ser uma escrava que não encontra formas para além desse cerceamento. Ela está completamente isolada da família, de seus amigos e amigas, From anyone who might sympathize with her. ou qualquer outra pessoa que possa apresentar eh, simpatia ou empatia com ela. ela to take her own life. e por isso ela decide tirar a própria vida. o que é interessante é que nessa história curta nesse, nessa narrativa nessa curta narrativa Takes place three weeks after Charles de Gaulle O interessante é que o suicídio de Duane ocorreu três semanas após Charles de Gaulle ter é, declarado o estado de emergência visando estabilizar as forças do governo francês em função da violência que surgia na Algéria, Argélia. E essa é a história que foi escrita antes do filme. O narrador remarque. Esses, esses são os comentários do narrador. That quote neither the destiny of the republic nor the future of Algeria or the under colonial rule was on the minds of those who were on the beach at Antibes. Que nem o destino da república, nem tampouco o futuro da Argélia ou dos territórios que estavam sob o regime colonial, pesava, parava sobre a mente daqueles que estavam ah, nas praias de Antibes. E Eu evoco esse período histórico porque houve outros fatos relevantes que ocorreram durante esse período. and a half years before, the African maids 1958 suicide place. anos e meio antes eh, da ocorrência do suicídio dessa trabalhadora doméstica. The bus Alabama. Ocorreu o boicote do ônibus em Montgomery, no Alabama. Rosa Parks' action para o qual eh, o o ato corajoso de Rosa Parks serviu como catalista, ou como catalisador. E esse, então, foi isso que propulsionou a emergência de Martin Luther King, é claro. E esse boicote havia então sido encerrado. E, então, eu... Meu argumento é que há uma conexão entre o suicídio dessa trabalhadora doméstica na França. E o sucesso desse boicote contra os ônibus organizado em Montgomery, Alabama, que mostravam que os negros e negras estavam dispostos a enfrentar quaisquer circunstâncias para atingir a justiça e a igualdade plena central Montgomery E a conexão se dá pelo fato de que ainda é muito pouco reconhecido o fato de que as mulheres negras trabalhadoras domésticas estavam no cerne, foram, foram as principais responsáveis pelo sucesso do boicote contra os ônibus em Montgomery, Alabama. E esses trabalhadores domésticos não foram escondidos, solitários e isolados, como foi o personagem de Somban, e como o trabalho normalmente dicta. É, essas trabalhadoras domésticas não estavam escondidas, solitárias, isoladas, como foi o caso de Sam Ben, do personagem de Sam Ben, como inclusive dita o trabalho em si. Mas, mais uma vez, forjaram uma profunda comunidade de struggle que se tornou um momento crucial e determinante para o momento do 20-century black united ao invés disso elas forjaram uma comunidade poderosa que eh, estava no cerne daquilo que se tornou um movimento crucial e determinante para a luta da, da, da pela liberdade das mulheres negras no eh, no em meados do século 20 e, do século 20 nos estados unidos Looking at the extent to which domestic workers' efforts to organize and fight back were thoroughly intertwined with the development of the black liberation movement. Observando o fato de que os esforços é, engendrados pelos movimento de mulheres domésticas estavam diretamente e profundamente conectados com o desenvolvimento do movimento pela liberação negra us nos ajuda a compreender não somente as formas através das quais os esforços de trabalhadoras domésticas é, nos quais as mulheres negras se organizam but rather also how the movement of those, of those who are at the, o meio da hierarquia econômica pode implementar mais mudanças e mais radicales no mundo social. World. Mas também nos leva a observar como que os movimentos organizados por aquelas que se encontram na base da pirâmide social, podem é, proporcionar movimentos mais amplos que visam criar condições melhores para si mesmas e para outras irmãs. E eu acho que isso é um dos uh, uh, mensagens principais dos feministas negros que são atentivos a... Raça, classe, gênero, sexualidade and, and, and, and nação, etc. E eu acho que essa é uma das principais mensagens ou lições aprendidas pelos movimentos que estão focados nas questões de raça, de gênero, de sexualidade e de classe no mundo. Um, uh, so that I I think I'll end the formal presentation here. Eu acho que vou então concluir a minha apresentação formal aqui. So there's time for questions and an exchange. So thank you very much for your attention.